Olá, ah, sou a Maria do Blog Lobo Maria e hoje vou-vos dizer quais foram os meus favoritos de fevereiro. Eu acho que nunca fiz nenhum vídeo deste tipo, mas é dos vídeos que eu gosto mais de ver no YouTube e sei assim que vocês também poderiam gostar. A primeira coisa que eu adorei neste mês de fevereiro e eu já vos falei sobre ela aqui no canal e no blog foi a minha escova elétrica facial a rotina da limpeza da minha pele, onde teve-se basicamente igual. Aliás, até retirei os foliantes e as máscaras faciais, porque eu sentia a necessidade de usar e agora não sinto -me. E a única coisa que eu incluí na minha rotina foi essa escova facial. Todos os produtos que eu usava, que são basicamente dois, eu aplicava com os dedos e agora aplico com essa escova e ela funciona muito bem para limpar a minha pele e para retirar pele morta e limpar os poros e coisas assim. Por isso foi uma compra mesmo fantástica, custou mais, custou mais ou menos 8€, se que vocês conseguem arranjar mais barato. A segunda coisa que eu adorei no mês de Fevereiro foi o facto de ter começado a fazer o Insanity. Para quem não sabe o Insanity é um programa de 63 dias em que basicamente fazemos exercício físico quase todos os dias, tirando aos domingos que é dia de folga e Uh, são exercícios, é um exercício físico muito fechado e este está no top de favoritos. Não pelo programa em si, embora funcione muito bem, como vocês viram os resultados, mas por ter feito alguma coisa por mim e estou muito orgulhosa disso. A terceira coisa foi as minhas mini-mini férias em Évora. Eu estava a passar um período um bocadinho difícil e essas férias deram-me energia que eu precisava e senti-me mesmo bem a ir de férias, nem que fosse por um, um dia e meio. Uh, a quarta coisa que eu tenho adorado e fiz imensas vezes é um batido, eu partilhei com vocês no blog, 200 ml de leite, colher de sobremesa de manteiga de amendoim, uma banana e um bocadinho de canela, se vocês quiserem e eu estou completamente viciada nessa bebida, é perfeita e bebi aquilo sempre se desse, parece sobremesa. E por último tenho usado imenso água de rosas e é incrível como uma coisa Tão barata ou uma coisa que pode ser feita muito facilmente com rosas e água, pode ser uma coisa, um produto tão fantástico para a limpeza de pele e para a remoção de cicatrizes, estrias e tudo e mais alguma coisa. Acho que é um produto fantástico, é um produto natural e tenho usado em mil, se vocês não têm noção. É. Eu comprei um, um contentor em spray numa loja daquelas muito baratas, por 1€ um comprei isso e por 59 cêntimos comprei a água de rodas e tenho usado imenso. E essas são as 5 coisas que eu adorei em Fevereiro e uh, digam-me nos comentários se vocês gostam deste tipo de vídeos e se querem que eu faça para o mês de Março e para os próximos meses e espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos no próximo. Saturated sunrise, you're spilling like an overflowing sink.